O céu cada vez mais fechado, o ar fazia arder o olho, a garganta. O nível de poluição aqui atingia o pior índice da história. Viajar pelo Laos foi uma ótima solução para deixar aquela crise ambiental de Singapura para trás. Nada melhor que respirar novos ares. Bons ares. Luan Bang não é um lugar pra você ter pressa pra nada. Muito menos pra de ir embora. Os dias foram passando e ficou fácil entender o porquê daquele pedacinho do Laos ser é considerado patrimônio histórico pela Unesco. É um lugar que sem dúvida merece ser preservado e ser protegido de um turismo, eu diria, um pouco mais agressivo. A tranquilidade não é à toa. A cidade é lar de centenas de monges budistas. No começo de cada dia, os monges percorrem as ruas, recolhendo doações de comida da população, arroz, frutas, e aquela vai ser a única refeição do dia deles. Antes mesmo do sol nascer, os moradores aguardam de joelhos os monges que passam em fila e em silêncio absoluto. Então imagina, é um ritual muito sereno, muito delicado. É natural que o turista de fora, de outra cultura, queira acompanhar, queira ver de perto. Então panfletos são distribuídos pela cidade explicando o que se deve e o que não se deve fazer durante a cerimônia. Não caminhar ao lado dos monges, não fotografar muito de perto. Infelizmente, tem muitos turistas que não respeitam isso. O que me deixa um pouco triste, um pouco envergonhada até... Poxa, é dever de todo mundo, do visitante, inclusive, preservar essa tradição. Mais ainda, esse ritual sagrado, que é tão importante para os monges, é importante para a comunidade. Tem uma coisa que eu tenho loucura em conhecer na Ásia, são esses mercados de rua, feiras. Tudo bem, que muitas vezes não passam de umas barraquinhas vendendo souvenir barato trazido da China. Mas tem aqueles realmente autênticos que expõem produtos locais, muita comida. E nesses sim eu perco a noção do tempo. Depois de bater perna o dia inteiro, Sentar ali no meio daquela confusão e simplesmente observar as pessoas, a vida passando ali, eu diria que é um dos momentos mais especiais para mim numa viagem e que eu guardo sempre com muito carinho. O tempo em Longo Trabang passou devagar, mas passou. E chegou a hora de seguir viagem. Eu me despedi do Laos com uma breve passagem por Vientiane, a capital mais tranquila que eu já visitei. E isso me deu a certeza que eu ainda volto aqui para conhecer um pouco mais desse... Um país encantador que era tão longe, tão inatingível, e agora está do lado de casa.